Fala queridos amigos, bem-vindos à Taverna. Eu sou o Colosso. Hoje eu vou ensinar o básico sobre o combate em Baldur's Gate. Muita gente não conhece o sistema Dungeons e Dragons e aí acaba passando muita raiva quando vai batalhar no Baldur's Gate. Eu estou usando aqui, pessoal, um tutorial que tem no início do jogo para poder explicar a vocês. Eu vou despausar aqui o game para poder ter a luta aparecerem os inimigos aqui e aí eu vou explicar para vocês como vai funcionar ok no meu grupo aqui pessoal a gente tem vários tipos de personagem essa personagem que eu fiz aqui é uma maga então primeira coisa que vocês têm que entender vocês têm que saber no grupo de vocês quem são os lutadores os os personagens que têm mais vida por exemplo esse cidadão aqui é um lutador, é um fighter, então ele tem uma vida maior, você passa aqui em cima do, do bonequinho que dá foto dele e você vê que ele tem 29 de vida, então, a primeira coisa é o seguinte pessoal, você vai selecionar o um lutador do seu grupo, independente de quem que seja, e já manda ele atacar o, o inimigo mais próximo. Você vê que esse personagem aqui, apertando a letra R, eu vejo as estatísticas dele. Ele também é um lutador, mas ele é um pouco mais fraco. Então eu vou recuar com ele, porque a chance dele morrer é maior. É importante que o mais forte do grupo seja atacado por todos os inimigos, ok? O segundo ponto é ver quem ataca de perto e quem ataca de longe. Então vamos no inventário do grupo. E você vai ver quais as armas que estão equipadas. Nesse grupo aqui, por acaso, só tem essa personagem com dardos para atacar de longe. Então, se olhando aqui as estatísticas, ela é uma invocadora, uma maga, que vai atacar de longe. Então, vamos pegar ela, vamos colocar longe aqui. vou pegar a personagem nossa também, que é uma maga, vai ficar de longe, certo? Esse aqui é um clérigo, pessoal. O clérigo ele, ele também aguenta um pouco de porrada, mas é importante que o lutador fique na frente, tá? Então, só para vocês terem noção, eu vou desativar a inteligência artificial aqui. Por quê, pessoal? Se você deixar ligado a inteligência artificial e tiver magos no seu time, eles vão usar as magias. A vontade do, do, da inteligência artificial. Vai, vai usar tudo. Então... Aqui você seleciona o grupo inteiro, só para você ver o posicionamento de todo mundo aqui. Ó. Já fica marcado como todo mundo vai se posicionar. Ok? Aqui já teve um personagem que já está soltando magia, mesmo com, a... mesmo com a inteligência artificial desligada. Esse cara tem que vir para frente. Ele não pode deixar. Vamos, vamos recuar com essa. Vamos pegar o clérigo aqui, que tem um pouco mais de vida, vamos já colocar ele para atacar, certo? Essa personagem aqui também é um clérigo mago, um pouco mais fraco, mas aguenta um pouquinho mais de porrada. Ela também já pode partir para o ataque, tá? Então, pessoal, esse é o primeiro ponto, se atentar nisso. Segundo ponto, qual que é a estratégia para você derrotar os inimigos? No, no sistema Dungeons and Dragons existe é, um fator que é o seguinte pessoal, eu não sei se aqui no Baldur's Gate vai ter esse bônus, mas de qualquer forma eu vou explicar pra vocês, tá? Quando você está flanqueando um inimigo, o que, que é isso? Você tem que posicionar dois aliados diametralmente opostos ao inimigo. No caso, a gente tem esse inimigo que eu estou passando aqui, a, a setinha em cima. Então eu tenho nessa ponta essa personagem e na ponta oposta o outro personagem. Ou seja, esse, esse inimigo no caso está sendo flanqueado. Quando o inimigo está sendo flanqueado, você tem bônus no ataque, no Dungeons Dragons. Aqui no Baldur's Gate eu não sei se tem, tá? mas é um posicionamento bom para você utilizar... Tá? porque ajuda estrategicamente a você é, isolar o um inimigo e matar ele mais fácil tá? vamos às perícias de cada um, por exemplo essa maga que eu fiz aqui, ela tem uma magia que ela é uma maga é o é white mage é maga selvagem, como se fosse isso, aqui foi traduzido como mago desvairado que, que é isso ela utiliza a magia de uma forma mais é, vamos dizer assim gente não é a expressão correta mas de uma forma amadora então ela, ela aprendeu a usar magia de uma forma meio descontrolada e aí ela tem essa essa magia aqui que é o que você usa outras magias que podem funcionar ou não existe uma uma possibilidade dessa magia dar errado então vamos lá aqui é uma magia de sono gente magia de sono no começo do jogo é extremamente eficaz e muito boa. então ela eu vou selecionar jogar aqui uma magia de sono tá o fighter eu já estou atacando eu vou explicar para vocês aqui o que é esse escudinho aqui pessoal esse escudo é o seguinte se eu clicar nele o meu personagem vai estar lutando na defensiva, então imagina numa situação de batalha como se ele tivesse com um escudo erguido, tomando mais precauções antes de atacar. O que que acontece isso de fato no, no, no jogo quando você aciona isso aqui? É, é bom em momentos que o seu personagem está morrendo. Se você acionar isso, fica mais difícil de acertar ele. Ele ganha alguns bônus na armadura. Então, e ele toma penalidade no ataque, certo? Mas vale a pena quando você está numa situação complicada, tá? Eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui. Indo aqui no inventário dele, você tem o seguinte, pessoal. Essa aqui é a classe de armadura dele. É a dificuldade que os inimigos encontram para poder acertar ele. Quanto menor esse número, mais difícil é de acertar ele. Você vem aqui na armadura, clicando com o botão direito, você encontra aqui, ó, classe de armadura 5. Ou seja, é, quanto menor esse número numa armadura, pessoal, melhor ela é. Então, tem armaduras no jogo que você vai ver classe de armadura 1. São ótimas armaduras, são as melhores armaduras do jogo, tá? Esse é um ponto importante, pessoal. É, aqui você tem... A, as especificações aqui... de acerto dele, para poder acertar, tá? Então, o machado aqui é o, o sobre o dano. Quando ele acertar a jogada de ataque... Lembrando pessoal que o sistema do, do Baldus Gate ele funciona da seguinte forma: ele fun funciona no sistema D20, que é um dado de 20 faces que vai ser jogado é, de forma automática pelo jogo, ok? E para acertar o um inimigo, vai existir uma classe de dificuldade. Por exemplo, para eu acertar esses inimigos que estão na tela aqui, eu tenho que tirar no dado. 10 ou mais, então, o, o, o nosso personagem vai rolar o dado automaticamente, se ele tirar 10 ou mais, ele acerta o inimigo e causa esse dano aqui, 1d8, o cara vai jogar lá automaticamente o sistema, um dado de 8 faces, que aí vai dar o dano no, no inimigo, tá bom pessoal? Força mais 3 aqui, pessoal, quer dizer que de acordo com... As habilidades dele aqui, ó, de força 18 53, ele tem um plus no dano de mais 3. Então, na hora que ele acertar o cara, ele tem na proficiência dele com o machado, 2 de dano a mais, 3 de, de dano a mais por causa da força, 3 mais 2, 5. E se ele tirar 1 no dado, então 5 mais 1, 6. Por isso que está 6 aqui, pessoal. é o dano mínimo que ele vai causar se ele acertar, certo? E 13 é o dano máximo que ele vai acertar, que é 5 mais 8, que é o valor máximo do dado. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso, tá? Em relação ao Fighter. Vamos lá. Então, o Fighter já está atacando aqui. Eu falei um pouco sobre... É, flanquear o, o inimigo Certo? Vamos pôr nesse personagem aqui Que ele é um clérigo O clérigo, pessoal, ele tem Essa coisa aqui de repelir mortos-vivos Se você estiver lutando com caveirinha Com zumbis é, com, Contra o sobrenatural Você pode tentar repelir aquele inimigo Ele vai ficar com medo e vai fugir Certo? Fica mais fácil de você matar ele. Então você repele o, o, os mortos-vivos. Nesse caso aqui, não estamos não dizendo. Aqui a gente não está lutando contra mortos-vivos. Esses, esses inimigos aqui não são mortos-vivos, ok? Vindo aqui para o próximo personagem, esqueci de falar com vocês que aqui ele tem uma habilidade especial aqui, que é a cura. Esse símbolo aqui é de curar, Certo? E você tem aqui outras magias dele aqui, ó. Abençoar. Aqui, pessoal, não é nada mais nada menos do que a gente ter paciência de ler, tá? Então aqui, ó. Quando o personagem joga essa essa magia, o que que vai acontecer aqui, ó? Salvamento contra efeitos de medo aumenta em um. Então ele vai ter um, todo mundo vai ter um bônus de mais um. E contra as magias desse efeito, tá? Aqui é uma magia que detecta o mal. Aqui é uma magia que causa o sono. Esse, esse aqui, se eu não me engano, quer ver? Eu vou soltar nesse inimigo aqui para vocês verem. Certo? Essa outra magia aqui aumenta em dois pontos a dificuldade do cara te acertar. Tá? Vamos pro outro personagem aqui. Tem é a mesma habilidade que ele de repelir mortos-vivos, porque ela é uma, uma clériga maga, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. Clérigo mago, exatamente. Aí, vamos ver as magias dela. Ela tem uma magia especial de invisibilidade. E aqui é a mesma coisa, tá, gente? Que você tem que pegar e ler, pessoal. Não tem outro jeito. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando um pouco sobre as magias do jogo. Quais, quais as melhores magias no início do jogo. Então deixa aí no comentário o que, que vocês querem, tá? No caso dela aqui, eu também vou jogar uma magia para poder adormecer outro inimigo. Então vamos adormecer esse inimigo aqui. Essa outra aqui é uma maga, certo? Vamos ver qual que é a magia que ela tem aqui. O que, que é isso? Ah, tá. Desacelerar veneno. Se alguém tiver envenenado, ela pode usar isso aí e ajudar a não causar mais danos. Agora que tem um ponto muito importante, gente. Eu vou, eu vou mostrar para vocês como que isso aqui é perigoso. A maga, os magos vão ter magias de dano em área. Por exemplo, essa magia aqui, mãos flamejantes. Então, ele vai criar... Como se fosse um, um, um arco de fogo em frente a ela, certo? Que vai dar dano. Deixa eu ver o dano aqui. Aqui, um, um D3, mais dois pontos para cada nível do mago. Então, ela era é nível 2. 2x2, é, 4 dois dois, Então é 1d3 um mais 4 é De 5 a 7 pontos De dano, certo? Só que Se você joga uma magia dessa aqui No meio de todo mundo Você corre o risco de acertar seus amigos E vai causar dano Então magias em área Com exceção da magia de sono Que vocês vão ver Ela não A, a magia de sono não afeta Os, os amigos, os os parceiros aqui do time, mas outras que dão dano em área, dano em área, vai sim afetar seus amigos. Vamos usar aqui só para mostrar para vocês. E aqui gente, a gente tem um Ladino, Ladino são os ladrões, são peritos na, na arte de, de se esconder, né? são mais ágeis e, e assim por diante, isso aqui é a armadilha que ele pode armar no cenário e aí o, o inimigo pisa nela vou, vou armar para vocês verem eu posso escolher onde eu quiser vou armar aqui na frente depois vão aparecer mais inimigos eu vou mostrar para vocês tá isso aqui pessoal é furtividade se você te, clicar aqui e tiver sucesso na sua ação você vai ficar escondido nas sombras aqui ó vou mostrar para vocês isso aqui ó Deixa eu voltar aqui, porque foi demais. Esconder-se nas sombras. 30% de chance. Então, é complicado, porque ele não tem muita perícia. Mas existe a chance. E se você golpear por trás, quando você estiver utilizando a furtividade, o seu dano vai ser vezes 2. Certo? Beleza? Vou despausar. Vou deixar rolar um pouquinho da luta para vocês verem como é que funciona. Olha lá ele armou a armadilha aqui. O Fighter tá lendo aqui, ó, tá tá batendo já. Já tem dano rolando aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Arcanis, vamos ver quem que é o Arcanis aqui. Esse aqui é o Arcanis. Então, pessoal, só para re repassar um pouquinho aqui para vocês como é que funciona, ó. Ele, joga, ele tá jogando um dado de 20 faces, ele tirou o número 11. Ele tem um bônus que é medido tanto com a força que ele tem e quanto a perícia que ele tem na arma que ele estiver utilizando. Então se eu tenho perícias, vamos lá no personagem, se eu tiver perícia aqui, ó. Vamos ver aqui as perícias dele, ó. Quer ver? Estatísticas. Deixa eu ver aqui. Perícias. Deixa eu ver se aparece. Perícias. Conhecimento. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Proficiência, gente. Tá aqui, ó. Ele tem proficiência em machado. Dois pontos em machado. Então, ele ganha bônus tanto na hora de acertar, como bônus no dano, gente. Tá? Quanto mais proficiente você for numa arma, melhor é no seu combate. Então, voltando aqui, ó, ele tem um bônus de mais três. Quando você está criando o personagem, vai lá no meu vídeo de criação de personagem básico, para quem não, não sabe jogar ainda o Baldur's Gate, e, lê, e veja o vídeo, eu explico um, um pouco a respeito disso. Tá? Mas voltando, aqui é, funciona do seguinte sentido, gente é um dado de D20 de 20 faces, ele tirou o número 11 ele tem um bônus de 3 e o total foi 14 o sistema retornou que foi acerto ele não fala o Baldus Gate ele não fala quanto que é para acertar cada inimigo então como ele acertou com 14 provavelmente é 14 ou menos, né? com certeza é é 14 ou menos Aqui ó, a magia que eu te falei ó, A magia que eu soltei lá As mãos flamejantes dessa mulher aqui ó, Causou 6 pontos de dano Certo? Vocês lembram? É um d 3 mais 2 pontos para cada nível Ou seja, ela poderia causar um, um dano máximo de 7 ela conseguiu 6 pontos Certo? E aqui, pessoal, tem o ponto de dano que o Arcanis causou no inimigo. Lembra lá atrás que eu falei olha, que ele poderia causar de 6 a 13? Pois bem, ele causou 7 pontos. Então, um outro ponto importante é o seguinte, gente. O sistema Dun Dungeons Dragons ele funciona por turno. Então, cada personagem aqui vai ter o seu turno para poder fazer sua ação algumas ações são mais rápidas que outras por exemplo atacar pode ser mais rápido que uma ação de soltar magia algumas magias vão possuir é, maiores tempos aqui ó tempo de lançamento tá vendo quanto maior esse tempo aqui mais tempo a pessoa vai demorar para poder soltar aquela magia tá Vou mostrar aqui na minha maga aqui, ó. O tempo de lançamento desse aqui. Olha o tempo de lançamento desse. 9. Ela fica um tempão conjurando isso aqui para poder invocar esse demônio serviçal aqui. tá Então não, não precisa ficar clicando para poder atacar mais rápido. Não precisa você clica uma vez todo mundo vai atacar nos, na sua hora no seu momento como vocês estão vendo aí certo Olha lá e não precisa fazer mais nada é só deixar o negócio rolar vou colocar mais monstros aqui para mostrar para vocês Então vamos lá vou ligar a inteligência artificial para deixar a batalha correr sozinha cada um tá aqui gente olha vou mostrar para vocês aqui ó olha só Shivart ele tirou 19 mais zero e acertou alguém certo como aqui a gente está no momento aqui de treinamento não não não causou dano nenhum tá essa parte aqui não causa dano. Então, ele acertou, causaria um dano aqui, como a, a Mordaine aqui, quem que é a Mordaine mesmo? Deixa eu ver, acho que é essa aqui, Mordaine, a, a Maga, ela tirou 20, é um, quando você tira 20 no D20, é um acerto crítico. Então, o dano aqui vai ser bem maior do que o normal, tá? Normalmente, vamos ver aqui no, no, nas especificações da dela. Se, se diz, mas no livro Dungeons Dragons fala que quando você tira um, um, um dano crítico, um acerto crítico, você pode causar um dano vezes 2 ou vezes 3 e por aí vai, tá? No caso aqui, ó, o dano do dardo é 1 um de 3, ou seja, o dano vai ser de 1 um a 3, não tem bônus nenhum. Tá no caso dela aqui ó, porque ela não tem proficiência, aquela coisa toda tá então é de 1 a 3, mas por que que causou 6 de dano? Aqui ó, cadê? Vamos voltar aqui em cima: ó. 6 de dano, ó, aqui ó, sofreu 6 pontos de dano, ou seja, foi o dano máximo vezes 2, que é o dano 3 vezes 2. Sacou, pessoal? Então não tem segredo, tá? Numa batalha, gente, o que vocês vão ter que fazer? Quando vocês estiverem em Baldur's Gate, jogando Baldur's Gate, vocês vão encontrar alguns grupos fortes do, em, em alguns mapas. O foco de vocês, gente, é sempre. Bom, essa é a estratégia que eu utilizo e sempre funcionou. É atacar os magos. Por quê, pessoal? Os magos eles têm dano em área, eles têm magias de encantamento que podem paralisar os seus é, personagens. Ele tem magia que podem deixar os personagens com medo, que aí você perde o controle dos personagens. Então, quando você tiver uma, um, um mago conjurando uma magia e você conseguir acertar ele ele vai ter que passar por um teste para não perder a conjuração daquela magia, certo, pessoal? Então isso aí é um, é um ponto importantíssimo que vocês tenham em mente quando estiver em batalhas em Baldur's Gate, tá? Porque não deixa mago conjurar magia, pode ser muito prejudicial para o seu, seu grupo, tá? Qual que é a diferença, gente? Isso aqui, ó. Você tem dois tipos aqui de livros. O, o, o, os pergaminhos dos sacerdotes, que são os clérigos, né? O druida, o bardo, se eu não me engano. Também utilize isso aqui. E você tem um livro do mago. A única diferença é o seguinte: as magias, pessoal, do clérigo vão estar todas listadas aqui, certo? E você vai ganhando conhecimento na sua, na sua magia de acordo com um, a evolução do personagem, tá? De acordo com que foi subindo de nível, você vai aprendendo mais magias automaticamente. Você não precisa comprar magias na loja para ensinar um sacerdote, um clérigo, tá? Então, se o seu personagem utiliza essa parte aqui do pergaminho, lembra, você não precisa comprar nenhuma magia em nenhum mercado para ele aprender, ele vai aprender sozinho, tá bom? Então já o mago pessoal, vou passar aqui para minha maga, esqueci de falar outro ponto com vocês aqui, deixa eu voltar no clérigo. Aqui embaixo gente, o que que significa isso aqui? É o tanto de magias que você pode soltar no dia. Então esse clérigo aqui pode soltar quatro magias repetidas ou diferentes. A fica a critério do jogador tá por dia quando é que eu recarrego a magia sempre que eu dormir 8 horas sem interrupção porque pode acontecer de você dormir e vir um inimigo te atrapalhar a dormir e você não deu tempo de recuperar as 8 horas e assim as magias tá então usou que qual é a dica que eu dou gente usou todas as magias já procura um lugar para dormir, porque senão você vai passar perto, você vai precisar e não vai ter, certo? Esse é o ponto negativo de quem conjura as magias, tá? Isso tanto vai valer para o mago quanto para o clérigo, tá? feiticeiro, todo mundo que conjura magia vai funcionar dessa forma. O, o número de espaços aqui para você soltar magias por nível vai alterar de acordo com o que você for subindo de nível e também vai alterar de acordo com o que, gente, as habilidades aqui, ó. Inteligência, sabedoria, carisma. Você tem que ver, se você for fazer um mago, a inteligência é o primordial para você conjurar mais magias por dia. Já no caso dos clérigos é a sabedoria. Já no caso do bardo é o carisma e assim por diante, é só você ler na classe do seu personagem qual que é a habilidade que mais vai afetar a conjuração de magias. tá? Então vamos aqui para o mago, eu vou mostrar para vocês, o mago gente, acontece o seguinte, o mago você tem que comprar as magias para poder aprender coisas novas. Enquanto você não compra e manda o cara memorizar, ele não vai aprender coisas novas. O máximo que vai acontecer é o seguinte, aumentar o número de magias diárias e magias de outros níveis que você pode soltar. Mas não vai aparecer magias novas no seu livro se você não comprar e poder aprender essas magias tá deixa eu ver mais alguma coisa pessoal eu acho que deu para fazer um básico um apanhado bem básico do que a gente precisava é, trazer para vocês tá se ficou dúvida pessoal é deixa nos comentários eu vou tentar ajudar da melhor forma possível tá e espero que vocês tenham gostado desse tutorial, é um tutorial básico, é para quem não jogou, quem não sabe jogar, eu estou tentando ensinar da melhor forma possível aqui, tá bom? Então um beijão para todos, até a próxima, tchau tchau!